Chega! Oi gente, tô de volta, cheguei, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo tranquilo Eu sou a Emily, para quem não me conhece E para quem conhece, você já sabe quem eu sou <risos> Gente, hoje esse vídeo é uma sugestão, na verdade vai ser uma série de vídeos Por sugestão das minhas amigas Edna, Tayane e Dani Elas que criaram esse, essa temática e que deram essa ideia Então eu agradeço a vocês, meninas que, O que é essa temática, Emily? Se não é uma das mais bacanas e mais legais que eu já vi alguém sugerir Elas lá, Emily! Que tal você fazer um vídeo sobre dramas? Sobre a lenda que tem por trás de alguns dramas? Aí eu fiquei... Oh, por que não, cara? Por que não? Então, <risos> foi assim que surgiu... Peraí, deixa eu bebelo. Foi assim que surgiu a lenda por trás do drama. Se você tá animado como eu e quer saber a lenda por trás do drama... Fica aí, por favor Não se esqueça de se inscrever no canal Clicar no, no sininho Porque o YouTube não está enviando os vídeos Não está sinalizando que tem vídeo novo no canal e tudo mais Então não se esqueçam de clicar no sininho Se inscrever no canal E é isso aí Assiste o vídeo até o fim E no final você comenta e a gente conversa, tá bom? Vamos lá Gente, eu pesquisei bastante sobre esse tema. E tem, assim, vários, vários assuntos, são várias versões, então, assim, como é lenda, a gente não pode né, falar assim, olha, vai por aqui. Porque quando a gente fala que vai é por aqui, vai por aqui, vai por aqui. E lenda é uma coisa que deixa aberto e vai também do entendimento da pessoa que está contando, da pessoa que entendeu e tudo mais. Hoje eu vou falar sobre o drama. Glo... Goblin. The Lonely uh, Let's. Takaman. Goblin. The Lonely and Great God. O solitário e incrível, e maravilhoso, e grandioso, e poderoso Deus. Goiô! Maravilhoso. É... Ok. Gente, existem várias versões da história de, de Goblin. Mas assim. A do drama é uma versão que eles criaram para o drama Porque a lenda em si não... tem algumas características Mas como eu falei no início Lenda, essas coisas assim, vai entendimento de cada um E vai de como a pessoa também quer passar Porque é lenda, né? É... A cultura coreana ela, ela foi fomentada por muito tempo Por culturas xamanistas, é, confucionistas, é, budista. É, depois, acho que no século 17 tem um pesco aqui é, Também teve referências do cristianismo Então, assim, é uma coisa que vai depender muito Então ela tem várias características de várias culturas Ou várias religiões que, que acreditam muito nessa coisa do espírito E tudo mais Então, por muito tempo, o xamanismo... É, vamos dizer que foi uma, uma grande base da, da cultura coreana Principalmente naquela época lá, passadinha, lá na dinastia tá bom? Então, como é, existiam muitos xamanistas, eles, é, eles precisavam contar e exemplificar Ou é, tentar explicar um pouquinho o que acontecia Nesses fenômenos naturais, esses fenômenos espiritua espirituais eles tentavam né, é, explicar alguns desses fatos é, com a religião, com, a, com esse estilo de vida xamânico. Então, é, o Goblin não vai ser aquele goblin que, que temos uma, uma, uma imagem que seja o goblin do, do, da, da cultura nórdica. Ele vai ser, ele vai ter algumas características, mas ele vai ser um pouquinho diferente. Tá bom? O Goblin ele é um ser mítico que assume várias formas, é, mas ele é inicialmente conhecido como um objeto inanimado Que foi manchado por sangue humano e se transformou em um Goblin conhecido como Togepi E ele é conhecido por criar algumas traquinagens, algumas coisinhas, ele... Seria também um ser com habilidades especiais Hoje em dia o Goblin ele é uma lenda Ele é conhecido como uma lenda Como uma figura lendária, mítica Mas ele já foi um símbolo de uma religião Há muito, muito, muitos anos atrás é... Outra coisa que é interessante falar É que... É que o Goblin, ele não é um fantasma Ele não é um ser, um espírito que, não, que morreu e não está conseguindo sair dali Ele não é um, um, um Guishin Ele, na verdade, é um Togepi é um, um objeto que foi manchado por sangue humano E que né, se transformou em um, um Goblin Quando eu fui para Coreia, eu vi um Goblin, gente Vocês devem estar falando Minha louca Ela viu um Goblin, o quê? Você é louca? Eu vi um Goblin, sabe por quê? sabe que é um togepi o togepi a imagem do togepi é o que é um demônio com chifres ou então um, um ser com um rosto todo é, distorcido e em muitos é, e muitas é, residências reais na Coreia que, que eram utilizadas por reis passados e eu visitei algumas lá e eu vi muitos desses goblins porque eles eles estão na parte de fora dos palácios ou em, em, em portões né um desenho enorme nos portões porque o goblin ele afasta né ele ele dá medo então ele afasta os espíritos ruins os espíritos ruins têm medo do goblin então ele afasta então você pode encontrar o goblin como como desenhos em paredes grandes, em portões grandes Ou então em, em fechaduras Em fechaduras tem formatinho formatinho da aparecinha do rosto do Goblin E você pode encontrar Então a, a figura do Goblin também serve para poder afastar esses, esses, esses espíritos ruins esses, Essas forças né, ruins é, Falando sobre o Green Reaper Que é o Johnson... Johnson Saja, Johnson Saja, que é o um mensageiro, né, após a, a da, após vida, né, que fica ali no limbo, né, ele não fica nem no inferno nem no oh, nem no inferno nem no céu, ele fica ali no limbo e ele é o um mensageiro que, né, te encaminha aí para onde é que você deve ir. Então, é, na lenda, o mensageiro tem algumas características que tem no drama, sim, mas ele não usa chapéu, ele usa. Ele pode usar um chapéu ou um gorro, mas ele não vai ficar invisível, como no drama. O drama tem algumas características que tem uma parte de uma lenda do Goblin, que ele usa o chapéu do Goblin, e que é um chapéu que você pode ficar invisível. Então talvez eles tenham tirado daí essa referência e brincaram um pouquinho com a história. Não, não, não sei, não tenho conhecimento. Mas é basicamente isso, tá? Que foi até interpretado pelo pelo Wu Que bom Mas é isso, essa é a lenda que tem por trás do Goblin é, Não soube nada sobre a noiva do Goblin Não achei, na verdade, nada falando sobre a noiva do Goblin Eu acredito que isso tenha sido parte de uma lenda também, né? Que foi contribuída ali pelo roteirista do drama mas não posso dizer 100% Porque vai que tem e eu não consegui encontrar E eu tô aqui falando pra vocês que não tem Então eu não tenho certeza, mas no geral A lenda do Goblin é sobre isso E eu espero que vocês tenham aproveitado Essa pequena historinha aqui Comigo, e se vocês gostaram Eu vou falar mais, se vocês tiverem Até sugestão de, dos dramas que tem Essa coisa de fantasia E tudo mais, eu vou falar Também, e é isso Até a próxima, e um beijão, tchau